Hoje eu vou mostrar pra vocês o STM USB da Comic. esse aqui que é um microfone condensador de mesa da marca E o legal dele é que ele já vem com USB-C, então bora lá falar um pouquinho sobre ele agora é daqui não e zé que é a câmera que eu utilizo para me gravar e ela tem um ótimo microfone interno mas pega muito mais ambiente do que o STM USB e agora vocês estão escutando o áudio do STM USB vocês podem ver que muda bastante aqui na lateral dele né você encontra a, a mudança de cardioide para bidirecional então você pode Tá usando o cardioide para quando você estiver sozinho se gravando. E o bidirecional para funcionar dos dois lados. Então ele vai isolar aqui, né? Nas laterais, e vai ter aqui uma captação na frente e atrás. Então é bom para quando você estiver fazendo alguma entrevista. Logo abaixo você tem uma entrada para fone de ouvido para você se escutar. Então não vai ser o áudio final, né? vai ser só para você escutar, é, você se escutar. E aqui embaixo temos o botão de mute. Tá? Na parte da frente a gente tem os dials de ganho e de volume Tá? e para finalizar aqui embaixo né, a porta USB-C que você pode estar tá utilizando para plugar no seu computador ou também no celular, aí no celular você usa uma porta, um, é, um cabo USB-C usb, -C, USB -C, e você pode estar tá utilizando no seu Android ou no, no seu iPhone se você tiver um adaptador microfones condensadores são perfeitos para você gravar a voz, e o que eu gosto nesse microfone aqui, além do custo-benefício é que como eu disse para vocês, aqui no lado tem uma chave onde você pode mudar o padrão polar, ou seja, de cardioide para bidirecional, então se você tivesse se gravando sozinho, você pode gravar com esse microfone aqui, vai ficar funcionando só de um lado. Se você tiver que gravar uma outra pessoa, uma conversa, você pode pedir para a pessoa ficar na sua frente e aí mudar para bidirecional onde ele vai gravar, frente e vai gravar também atrás. Gosto bastante disso, essa opção abre um leque aí de possibilidades para você começar a gravar, para você começar a produzir. Outra coisa que eu acho muito legal nesse microfone aqui né, é que ele tem todo um deck de controle diretamente no microfone. Então aqui na frente você tem os dials né, de ganho e de volume. E aqui do lado você tem o botão de multi. Então se o pessoal reclamar que a stream está com o áudio muito baixo, você pode aumentar o ganho por aqui ou diminuir se o pessoal reclamar que está muito, muito alto. E se você precisar mutar porque alguém veio e falou com você, você muta diretamente por aqui. Então para você que está começando a fazer suas primeiras transmissões, suas primeiras gravações para o YouTube.